Já acordo, faço cheque, vejo se tá tudo ok Na noite passada, não sei nem quanto gastei Eu nunca me canso, nessa vida de rei Valeu a pena todas essas fases que eu passei Hoje eu acordei nesse que roda e gira até você surtar Procuro por dentro, não me encontro meios De seguir em frente e me pôr no lugar o Objetivo que estava na frente Que minha neurose me fez enxergar Na mente eu sabia que eu estava certo Eu só não sabia onde eu ia chegar Firmeza com os pés, bondade em ação Com a mente blindada, ninguém pra peitar Olho no olho, busco ser sincero Igual os cara que eu queria colar Frio já não tinha jeito impor no respeito, nem pense roubar. Na rua é difícil manter a conduta já sendo julgada apenas no olhar. Sabe que é refém, procurando alguém, infringindo um conceito pra ter a no peito, às vezes da mente você é refém. Visando equilíbrio, se livre dos vícios. Tá sempre difícil pra quem tá parado pra fazer seu corregir de sacrifício. Talvez seja a hora ou nunca vai ser. Você determina a força do poder. Mantendo meu foco fortifica fé. Só você decide quem vai poder ser. Faço meus passos pra fica de pé. Trampo que é virou profissão. profissão. profissão. Meus mano, pergunta robinho, cadê as mulheres? Eu mostro cadê as notas em cima do mulher? colchão. Eu mostro as notas em cima do colchão. Já acordo, faço check, vejo se tá tudo ok. Na noite passada, não sei nem quanto gastei. Eu nunca me canso dessa vida de rei Valeu a pena todas essas fases que eu passei Já passei, acordo faço passei. cheque vejo você tá tudo ok Na noite passada não sei nem quanto gastei Eu nunca me canso dessa vida de rei Valeu a pena todas essas fases que eu passei okay. Hoje eu acordei nesse embrazer Curtindo com as mais gatas da cidade Meu carro tá correndo igual Ferrari E ela tá online no Free Fire Hoje eu acordei nesse em Brás, Curtindo com as mais gatas da cidade Meu carro tá correndo igual Ferrari E ela tá online no Free Fire Foi tipo uma fuga sendo do louco pegando fogo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 say, okay. <laughs>